Alô gente do meu canal, tudo bom? Seguinte, estarei aqui uma vez por mês a começar de hoje comentando, respondendo as perguntas que vocês mandam para mim Se você tem vontade, tem alguma pergunta, tem algum comentário escreve aqui embaixo que a minha equipe vai selecionar e quem sabe você será? o sortudo da vez? De olho nos vídeos, aproveite e ative seu sininho para você receber no seu celular, no seu e-mail, as boas novas do canal Descomplicando a Moda. Já vai dando seu like aqui, porque hoje a gente vai bater muito papo para descomplicar a moda. Bora? Kleber, como você constrói uma grife hoje em dia após 2015, no momento em que existe tanta produção em massa para satisfação social geral? Gostaria de saber seu ponto de vista com base no que você sabe e já estudou. Kleber, bom, você constrói uma grife fazendo um bom projeto, uma boa pesquisa de mercado focado em quem você quer atingir, qual é o seu público-alvo? Seu produto está direcionado para esse público que você quer atingir? O que, que você quer fazer? Aí já vai te dar uma boa baliza de como isso aqui vai funcionar. De repente você quer sim, fazer uma coisa para satisfação geral da nação. tá valendo, mas um bom projeto te ajuda. Ah, não tenho recurso. Sebrae tá aí. Vamos lá. É o que eu acho. Priscila Martins Soares, você mora em Brasília? Ah, moro aqui em Brasília. Minha casa é aqui, mas nem sempre estou por aqui. Espero poder te encontrar também numa palestra. Se identifica. Ana Beatriz Pinto Carvalho, o que justifica o valor? Ele é correto ou visa preservação da marca de luxo? Ah, foi no do Louis Vuitton. Ah, o que significa o valor, o preço de quanto custa um produto de luxo? Significa sim. Lógico, você deve estar pensando. Ah, tem um valor agregado porque é uma marca de luxo. É uma marca de luxo que contrata tanta, tanta, tanta gente para criar. E contrata bem. É uma marca de luxo que paga os impostos. É uma marca de luxo que trabalha também de forma, geralmente a gente espera, limpa. Isso é, não tem trabalho escravo, as pessoas com, completam, as pessoas têm um turno de trabalho correto, tem uma assistência, uma previdência social e também tem o design. Tem a qualidade do produto, o material empregado. Dependendo a maior parte do produto de luxo, em algum momento, como eu falo no vídeo do luxo, se você não assistiu, assiste. Uh, eu, eu falo justamente isso, que em algum momento do processo de produção de um produto de luxo, entra o toque manual, o toque humano. E, como a gente sabe, pra gente contratar uma pessoa pra estar tá ali dando pontinho, não é uma coisa... Uh, baratinha, né? Não é uma produção em série, enfim. Mesmo os produtos da Louis Vuitton, de qualquer outra marca de luxo que são produzidos em série, eles trazem uma numeração. Esses sapatos são dela, dela eu são. A gente vai, quando não for, eu vou comentar com vocês. Amanda Borba, vídeo maravilhoso. Você tem curso de história da moda em Brasília? beijos. Ah, uma curiosidade, você fala quantas línguas? De trás para frente eu falo português, italiano, francês, inglês e um pouquinho de alemão. Mas, se eu moro em Brasília, eu moro, já falei, mo curso de história da moda. Não tem um curso de história da moda em Brasília, eu dou várias palestras. Esporadicamente, também dou uma coisa que eu acredito muito, cursos curtos, de curta duração, daqueles que você aprende aprende bastante coisa. Eu costumo dar cursos curtos na Itália e se você quer que eu vá aí na sua cidade dar um curso intensivo de moda, dar uma palestra, é só contatar a minha equipe e a gente se encontra. Kate Schenck eu também sou de Brasília e vivo na Suíça, na parte alemã. Amo demais seu canal. Ai, que bom. E quero que você alcance seu primeiro milhão no YouTube. Ah, yes! Porque, como você nos instrui, não tem outro canal nesse nível. Muito obrigada, maravilhosa. Ai, muito, muito obrigada. E que bom, deve ser bom. A Suíça é bem legal. Tomara que... Chegue, né? Um milhão. Vamos conquistar o mundo da moda. Muito bons seus vídeos, Joliel do Botelho. Você está usando uma pulseira do Jacques Vartanian. Não lembro qual pulseira eu estava usando no vídeo do Louis Vuitton. Não olhei porque eu não tenho nenhuma pulseira Jacques Vartanian, Então ficou fácil de responder. Tiago Mello, fala um pouco da grife Dior em 2004, no tema egípcio, quanto foi gasto, John foi mesmo um gênio na sua opinião? Bom, a Dior ainda tem muita coisa pra gente falar e adorei a ideia de falar sobre o John Galeano, gente, peçam, peçam e assistam, compartilhem bastante porque aí eu vou saber o que vocês querem. Acho o John Galiano uma pauta sensacional. Fingers crossed. Vamos ver se a gente vê aí isso acontecer. Lorena Pinheiro. Que história inspiradora... Inspiradora? Que, que história inspiradora. Como faz para estudar em Milão? Existe algum programa de intercâmbio para brasileiros? Faz um vídeo contando sobre... Uh, eu não sei se existe programa de intercâmbio para brasileiros, se, é, se você quer dizer de graça. Como faz para, para estudar em Milão? Moda, até onde eu sei, pagando. João Pedro Melo. Poderia falar sobre a Moschino? Por que faz tanto sucesso? João Pedro Melo, a Moschino, Franco Moschino, tem uma história fabulosa que eu adoraria contar. Um dia a gente chega lá. E agora, por que faz tanto sucesso hoje em dia? Porque é a continuação do DNA do Mosquino que eu acho que tá bem aí na fita, né? Hugo Gonzaga. TT, por favor, fala sobre a trajetória da Bjork na moda. É, eu acho que essa artista inovou não só na música, onde é aclamada, mas também na moda, agregando sempre a moda perfeitamente em seu trabalho. Concordo, Hugo. Vamos ver se a gente chega lá na piorque. Espero que sim. Olá, em qual faculdade você é professora? Marcelo Júnior Alencar, eu dei aula no IESB em Brasília em História da Moda e Cultura Brasileira, e hoje eu participo do grupo do corpo docente da NABA, Nova Academia de Belas Artes de Milão, nos cursos de curta duração. Túlio Murilo Bezerra Costa Costa. TT, cadê a parte 3 do vídeo da Chanel? Tá vindo, tá vindo. Como devo saber minha forma? Daria um ótimo vídeo, ótimas dicas. Milena Cavaião. Milena. Vai numa loja Lubutã em São Paulo ou em Brasília e descobre. Se você mora muito longe dessas duas cidades, uma dica que eu posso te dar é você observar o que lhe calça melhor. Se é um sapato de bico redondo ou um sapato de bico fino. Às vezes o de bico fino precisa ser meio ponto a mais. Como aqui no Brasil a gente não tem meio ponto, uma solução também pode ser você comprar um número maior e colocar uma meia palmilha. Ou por fora, ou no sapateiro, aí a escolha é sua. Diego Tavares, TT, o que você acha sobre quem irá substituir o Cal na Chanel e que impacto isso terá na marca e mundo da moda? Uau, Diego, lembro que eu te respondi. Minha resposta eu diria o Heider Ackermann. Acho que o Pierpaolo Piccioli também seria uma boa, mas acho que ele não deixa a Valentino tão cedo. Qual o impacto na moda? um impacto de transição, mas se for uma coisa assim bem harsh que nem o Alessandro Michele fez com a Gucci, pode ser um super sucesso. Eu ia adorar ver assim a Chanel com uma uma participação junto com a Supreme. Já pensou Chanel e Veetman? Para dar uma, uma coisa assim meio pirada, meio controversa. Eu acho até que o Carl nesses últimos tempos deixou de ser controverso um pouquinho ele já foi mais ousado achei o melhor canal do youtube hum, muito obrigada faz um vídeo sobre o chanel número 5 please aham uhum, você gosta de perfume em hello Júnior tá bom vamos pensar em perfume eduardo barcelos bonjour, bonjour ça va ça va você poderia falar sobre Givenchy Paris, Merci. Hummm... Givenchy Paris. Tá bom, a gente pode falar sobre Hubert de Givenchy, a história onde tudo começou. Podemos falar de Givenchy hoje. Será que ela era lésbica? Quem foi Cocô Chanel? Olha, não sei. Mas, acho que não, mas, podia gostar dos dois, mas o que importa é a moda, né? Então, esqueci seu nome, Guima Tube, Guima, acho que o que importa é a moda, não tá aí, é Chanel? Carlo Malaspina por que você não fala de marcas italianas? Porque eu ainda não cheguei lá. A gente é um canal novo. A gente vai chegar lá, Carlo. Lucas Machado, prof. Qual sua graduação? Eu não falei isso naquele vídeo que eu falo de mim mesma, não? Minha graduação, eu sou formada em letras plena. Aí sou professora de português, literatura portuguesa, literatura uh, brasileira, literatura inglesa, norte-americana, e lá lá lá, e lá lá lá fiz um curso de especialização no Marangoni, fiz e fiz e faço todos os anos cursos de especialização no Louvre, na escola do Louvre, é aquele museu do pirâmide, ele tem uma escola. E fiz também um curso de Fashion Marketing na Nova Academia de Belas Artes de Milão antes de me tornar professora lá de styling, de produção de moda, de personal shopper, de analista, analista de cores, OK? Faz o sorteio de um sapato desse, KKK, de preferência tamanho 35. Ah, Tati Senhana. Ah, gostei de Tati Senhana. Ou seja, você não é Tatiana. Mas, Tati Senhana, o que eu vou dizer para você? Quando esse canal aqui, que você vai me ajudar a descomplicar, a atingir um milhão, eu vou sortear um lubutan. Palavra. Luciana B. Adorei! Queria ver vídeo sobre estilo. Como ir formando o seu estilo e filtrar o que é estilo e o que é tendência? Ui, Luciana, estilo e tendência é um ponto bem complicadinho, né? Mas não tem problema se você resolve ou opta vestir tendência. O que eu sinto é que tem muita gente assim... Ai, não quero vestir tendência. Espero que não seja esse o seu caso. Em termos de estilo, o estilo muda também. Também nada muito engessado. Não leva, não leva coisa tão a sério. Entendeu? Descobre seu estilo hoje. Amanhã, já sabendo que amanhã, sua vida pode mudar você pode mudar seu estilo e tá tudo beleza e tá tudo tranquilo. Como descobrir seu estilo? Bom uma coisa é você conhecer seu corpo, conhecer o que faz com que você se sinta confortável, confortável no sentido de bem consigo mesma. Pô, me olho no espelho, sabe? Quando quando eu me olho no espelho eu tô de jeans, eu me sinto bem. Quando eu coloco assim uma roupa mais arrumada, ah, eu acho muito careta. Então não é seu estilo. Por exemplo. Eu, uma coisa que me incomodava muito, as pessoas falarem assim, Nossa, você é tão clássica, parecia que eu era assim, muito séria. Com o tempo eu desencanei, eu falei, ah, eu sou o que eu sou. Pronto, é isso, você é o que você é. Isso é que é importante, você descobrir o que te faz bem e se permitir. Ó, se a sua colega falar assim, ai Lu, você vai assim, você tá bem? Sendo tendência, sendo estilo, sendo o que for, se você tá bem, vai. Júlia Frota. Por que você não cria uma série aqui no canal de pequenas coisas que podem deixar uma pessoa mais elegante e valorizar a beleza individual de cada um? Bacana, Júlia. É uma ideia que, de repente, ia ter a ver com aquela pergunta da Luciana que eu já respondi. Pode ser. Mas será que... Escreve mais sobre isso e a gente vai se afinando. Bebeca Cláudio, voltei aqui só para dar outra dica. Gravo um vídeo com a princesa Paula de Orleans e Bragança. Vou amar esse vídeo, sou muito fã do trabalho dela. Nossa, somos duas. Eu acho ela sensacional também. Pena que eu não conheço. Mas conheço assim pessoalmente para falar Paula. Não, o marido dela é fotógrafo, né? também é muito legal para a gente conversar assim todo mundo junto mas valendo quem sabe um dia super dentro e a Dior continua na mesma família Maria Alves o Dior não teve filhos então desde sempre não continua mais na mesma família Ana Joyce pode indicar alguns livros sobre consultoria de imagem tá vocês querem um post sobre isso a gente pode gravar um eu vou gravar um post que alguns são esses daqui geralmente consultoria de imagem eu guardo nessa prateleira vamos em frente que atrás vem gente essas solas descascam muito fácil o que fazer para evitar queria comprar um mas não quero que daqui a uma semana o solado esteja horroroso An Tônio, você queria comprar um Louboutin e não queria que o solado estivesse horroroso. Compre um tênis Louboutin. Porque sapato vai gastar. O tênis Louboutin tem a sola vermelha, feita de borracha, não vai desgastar. Mas o sapato vai. E sabe qual que é o grande barato disso? É você levantar o sapato assim, ó, e poder mostrar... Uau, olha, o Antônio tem esse sapato há muito tempo Olha como é que tá gasto Ninguém vai falar Nossa, Antônio, acaba com o sapato Não, não vão pensar isso Vão pensar Nossa, há muito tempo ele tem esse sapato Eu mal comprei o meu Olha, deve ter o quê? Um mês que eu comprei Olha, o Antônio já tem há mais de ano É por aí E o Lubutan em pessoa O Christian Ele acha lindo um sapato vai gastando porque aí é meio a interação da sua pessoa com a sola que ele criou cada um pisa de um jeito o seu pisar é só seu já pensou nessa exclusividade? Emanuele Sampaio agora me conta como faz pra não arranhar embaixo do sapato o meu gastou muito já no primeiro dia de uso <risos> você foi dançar mas Emanuele você foi fazer o que com esse sapato? Me conta, que arranhou demais. Embaixo, arranha. É como eu falei para o Antônio. É uma coisa meio da interação. É você no seu sapato. e desencana. Isso é você. Léo, curso cursos do Senac são bons mesmo? Depende de qual cidade, Léo. Cursos ou faculdade? Eu curto cursos porque eu, como professora, com o meu longo e vasto uh, uh, uh, currículo de anos em sala de aula, eu não acredito mais nesse sistema educacional de prova. Eu sou anti-prova, entendeu? Curto trabalho, pessoa apresentar. Detesta bromation, enrolation, aquelas coisas de aluno pra... porque faltou muito. Faltou muito, não está interessado, meu filho. Então vai fazer um curso, que curso vai quem está interessado. Então eu não sou muito a favor de faculdade. E depois que a gente tem milionários. desculpa estar tá falando isso, né? Mas eu pre... acho que o sistema educacional tinha de ser revisto. Mas enfim, pode falar mais sobre? Obrigado. Se tratando de moda, eu acho que você deve se focar em cursos que levem aquilo que, que proponham, que ensinem aquilo que você quer aprender. Por exemplo, muitos cursos de moda não são muito bons em corte e costura. Se você é uma pessoa que você quer fazer a sua grife e você quer entender do babado, olha, aqui eu acho que tem de ter uma pence. Aqui eu acho que eu quero uma prega, uma prega macho, uma prega fêmea. Aqui eu quero atingir aquele volume. Você tem que conhecer a técnica. Isso não me interessa, Tete. Eu só quero ser, ser stylist. Então você precisa ter uma noção que não seja aprofundada. Né? Ah, eu gostaria de ser ilustrador de moda. Você vai ter que se dedicar muito mais à parte... De desenho, desenho de croquis, tem mercado? Tem gente, você sendo sempre vai ter mercado para os melhores Isabela Alves Mascarenhas Diferença entre marca e grife uma vez, li, uma vez eu li que as grifes carregam o nome de um estilista A Tommy Hilfiger é uma grife ou é uma marca? Isabela, isso daria um bom post, hein? Eu vou conversar com a produção e, de repente, a gente faz esse vídeo para você sob encomenda. Olha que linda. Aí você fala assim, gente, ela fez vídeo porque eu pedi. Wikileia Tomazini, adorei o canal. Acho que você tem que fazer um vídeo entrevista com a Ana Hickman. De novo, assim como eu não conheço a Paula de Orleans e Bragança, não conheço a Ana Hickman, adoraria conhecer a Ana Hickman sucesso diz que ela vai em feira de, de ótica e o povo baba porque ela é campeã de vendas em ótica Não, é sensacional faz esmalte a mulher tem uma pegada de empreendedorismo sem igual ana rickman te admiro concordo e que também acho que eu tenho de conversar com a ana rickman rita de casa duarte muito bom faz um sobre perfumes segundo em que a gente está lendo sobre perfumes Pode ser uma. O que, que você quer saber de perfume, Rita? Me conta aqui embaixo. Daniel Santos Neto. Dior não seria uma grife? Qual seria a diferença de marca e grife? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Segundo, Daniel. Tá bom. Seu pedido será atendido. Ativa, porque vai sair. Vinícius Silva. T.T. O que faz uma marca ser de alta costura e outra não? Basicamente, Vinícius, a forma que é feito, a qualidade do produto e a exclusividade do modelo. Por exemplo, a Kelvin Klein é grife, mas não é alta costura. Por quê? Acabei de responder. Tem algo de desfiles exclusivos, mas eu nunca entendi. É. Tem desfiles exclusivos, porque as peças são exclusivas, numeradas e encomendadas. O que é difícil num jeans, né? A Diesel, bom, assim, Kelvin Klein não é só jeans, né? Mas eu lembrei da Kelvin Klein, o grande boom de sucesso foi aquela campanha com a... Ai, Lagoa Azul, gente, como é que se chamava? Alguém da produção me ajuda? Brooke Shields! Yes! Era o grande boom do jeans, foi a Calvin Klein com isso. E hoje eu acho que a Diesel tem umas edições ilimitadas. Isso, jeans. Quando a gente fala de alta costura, aí o papo eu já expliquei. Pati Silva. Amei seu canal. Obrigada, Pat Pode falar sobre a evolução da moda dos tênis? Posso. Beijos, beijos. Pathy. Um beijo para você. Adorei a sugestão. Vamos falar sim da evolução dos tênis, em especial sobre esse momento que a gente está vivendo que o tênis assim invadiu todos os lugares, todos os momentos e tem tênis para tudo hoje em dia, né? E tudo permite tênis ó, avião. Dá para ouvir? Dá? uau. Ó. Já vou, eu já já tô viajando. Melissa de Amorim Il pi O pigale é o predileto, mas... Melissa, em um ou em outro? Anche quelle con la frangetta, anche quelle maschile. Ok. Bom, o pigale é o predileto, mas também aquele com a franja... Ah, é do vídeo do Louboutin falando daquela minha sandália, né? Da franjinha. Ah, mas aquele também. E também aquele masculino. Eu mostrei o sapato do Fábio? Ah, o masculino. Ah, tá bom. É sucesso. Teve até gente perguntando, Melissa, se eu tinha pintado a sola do sapato do meu marido. Você acredita, nisso? Gente, existe o Lubutã, homem. Existe o Lubutã masculino. Eu só se dá o trabalho de pintar a sola do sapato do marido. O que, que é isso? Soraya Monção. Eu gostaria de saber como os estilistas definem o que estará na moda na próxima estação. Como nasce uma tendência? Uma tendência, Soraya, nasce com pesquisadores de tendência, em birros de tendência que existem até hoje, e também cool hunters que falam, hoje não usa mais esse nome, que fala, que buscam o que, é que vai estar na moda. Um nome para você pesquisar bem bacana é Edelcourt. Que já esteve aqui no Brasil algumas vezes, inclusive ano passado no Iguatemi Talks. E ela faz uma pesquisa de tendências. Ela tem clientes fabulásticos como Coca-Cola, Gessilever, esse tipo, L'Oreal, esse tipo de clientela. E ela, ela numa palestra, há. o quê? Uns dois anos atrás, eu fui numa palestra dela. No, no escritório dela em Paris e ela falou que ia ter essa pegada agora de se vestir todo de uma de uma estampa só e a gente viu agora há pouco na semana da alta costura em Paris Valentino já lançou essa tendência a blusa a saia a meia calça tudo com a mesma estampa tudo igual de repente vai ter também a bolsa vai ter esse negócio você tem o casaco a parte interna é igual então as tendências nascem dessas com essas pessoas que saem mundo afora observando o que que qual atmosfera está de novo no ar o que que as pessoas estão preferindo eu fui pesquisadora de tendência para a associação nacional calçadista italiana durante algum tempo e é justamente isso um lado você frequenta onde o povo está, porque afinal de contas a moda sai das ruas também. E outro lado você frequenta certos ambientes mais exclusivos e exposições, você começa a observar, treina seu olhar. Que as, as tendências nascem de um olhar treinado. As pessoas estão indo para onde o que está sendo mais co uh, procurado como destino, o que está sendo mais consumido como comida, é por aí, é o universo. Qual universo as pessoas estão preferindo? Virna Lemos, adoraria uma tour dos seus livros de moda. Coração, ai que fofo. Ah, obrigada Virna. Um dia eu posso fazer um, um pouquinho assim, uma um vídeo mostrando um pouco dos meus livros mas pouco a pouco vocês vão descobrindo que conforme o assunto eu vou lá puxo um você vai descobrindo minha biblioteca enquanto a gente descomplica a moda e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar aqui seu deixar aqui seu comentário sua pergunta que a gente vai selecionar e vai responder vocês, ok? Um beijo para vocês, se inscrevam, deem like, ative o sininho, faz tudo, recebe, compartilha, beijo.